Galera, aí, tô com um bruxo aqui, Felipe Marques, irmão de Jornada. E resolveu fazer essa trocação de ideia aqui pra te ajudar. Você que tá travado aí no início de um projeto seu, né, se libertando da CLT, começando a dar os primeiros passos aí e acredita que produção de conteúdo é a parada, se precisa de qualquer jeito e tal, Sim e não, mas para quem precisa mesmo expressar a sua arte, às vezes falar para o vídeo, falar para a câmera é uma trava bizarra que te impede a transmitir todo o seu valor pro próximo, para grupos, para pessoas, e isso pode ser um grande empecilho aí para você seguir na sua jornada, né? Então, quis convidar aqui meu querido Felipe para trocar uma ideia sobre improviso, sobre autenticidade, sobre como destravar um pouco isso, porque é um cara que já faz isso há mais de Porra, oito, nove é, anos? Sete anos, Sete anos aí, gerando valor pra galera. E é, ele conseguiu mais felizar. Três mil? Vídeos, 3 3 mil. 4, né? Então, primeira coisa, chega aos quatro mil vídeos que ele vai estar tá easy com esse cara aqui. <risos> Mas até lá, ele pode criar atalhos e trazer uma série de, de caminhos pra você acelerar esse processo aí de aprendizado. Então, meu rei, compartilhe sua sabedoria, por favor. Então, só dando um pouco de contexto, né, hoje a gente tem uma, uma startup de educação onde eu ajudo as pessoas a sair desse piloto automático e acessar a confiança que já está mofando dentro das pessoas, que elas só precisam saber como acessar isso, é. né? E é justamente é tá. muitas vezes que tu acha que falta, né? Falta confiança para falar na câmera, falta, ah, realmente conseguir me expressar, perder a timidez, perder o introvertimento, mas nada disso é realmente necessário. Tu precisa tirar um monte de lixo que colocaram em cima da gente, um monte de programações, para poder compartilhar sem... Sem limitações, digamos assim, né? E tu conseguir ah. criar o teu melhor conteúdo, porque no final das contas, se tu tem algo para agregar e que vai ajudar pessoas, tu tá fazendo um desfavor, né? Tu tá sendo muito egoísta de guardar isso só para ti, e as pessoas não, não percebem isso, né? Então, Perfeito. eu vou, vou dar tudo em três passos aqui, três, três grandes dicas, assim, três grandes truques. <risos> Tenho um amiguinho agora. <risos> pra gente fazer isso de uma forma mais, mais estruturada, mais fácil, tá? Olha só, tá vendo o poder aqui, meu irmão, de, de, de magnetismo desse bruxo, é, continue. É. Então a primeira coisa é que a gente acha que vai criar conteúdo para os outros. A gente sempre acha, ah, vou criar um conteúdo para minha audiência e tudo mais, e é, mas não é. Porque assim, o teu processo precisa ser por ti, é uma, uma lapidação interna. Eu vou melhorar o jeito que eu vou me expor, que eu vou me entregar, que eu vou colocar minhas coisas, porque... Mano, tu, tu não vai sair de uma forma super expressiva no começo tu não vai citar na tua melhor performance ali tu tem que na verdade fazer por ti fazer porque tu quer, fazer porque tu quer treinar porque tu tem aquilo dentro de ti para compartilhar e uma das coisas que me ajudou muito é eu entender que quando eu compartilhava alguma coisa eu aprendi o dobro, triplo Melhor forma é, de aprender é a melhor forma nosso. de aprender é eu, eu ler alguma coisa e tá ali e colocar para um vídeo. E é muito louco porque aquilo te liberta na mente. Assim, é. Tipo, a mente tipo, fica muito mais claro, muito mais tranquila. pode dormir melhor, tá ligado? fica muito mais, muito mais sossegado. Assim, então Compartilhar é muito gostoso assim, e entender que tu não precisa postar tudo. Gente. Faça, faz. Primeiro faz, porque a pessoa já tá, já tá pensando: ah, como é que eu vou postar? Como é que vai ser o que eu vou falar? Que eu Quantos, vou likes vou Quantos, Quantos likes vou receber? Quantos comentários? Essa porra. Faz por você, faz por você e não pela audiência. Por mais paradoxo que isso possa parecer, faça por você. Eu lembro quando eu comecei a socializar que eu usei essa filosofia. Ao hum. invés de chegar para falar com as pessoas pelas pessoas que eu queria agradar e convencer elas a gostar de mim, eu fazia por mim, porque eu queria me divertir, porque eu queria aprender melhor, porque eu queria ter essa autenticidade mais forte comigo. Foda. Então essa, essa é a primeira coisa. A segunda coisa é você estar tá mais focado na experiência do que no resultado, que já encaixa com essa, esse primeiro passo, porque na vida tudo é assim. Pensa num, num prato de comida, se você estiver focando no resultado, que é ter a barriga cheia, você já vai estar tá focando no resultado, na próxima coisa, em como eu vou me sentir, o que vai acontecer e vai, você vai perder a intensidade da experiência, do sabor, do quanto você pode aproveitar e degustar aquela refeição hum. então nesse processo, tem que entender assim, que é perfeito do jeito que é, tudo é perfeito, essa mentalidade me ajuda muito assim, tudo é perfeito e ainda pode ficar mais perfeito, então não é que tem duas formas de ver o mundo pra mim, ou tudo é perfeito, ou nada é perfeito. E tudo Sim. tem um defeito. Sim. Então essa de tudo tem um defeito, meu, parece que as coisas daí vão contra ti, saca? Se alguma coisa der errado, ti já se crucifica, e isso, isso vai nos colocando pra baixo, entendeu? Essa prisão da, da perfeição, ela é uma voz auto sabotadora muito perigosa é. nesse início, porque se você é uma pessoa muito perfeccionista, está só satisfeita quando você entrega algo perfeito para o mercado, você está assinando um contrato com a frustração. Um diabo. um diabo, porque a perfeição não existe, é um processo evolutivo. Então, quando você achar que está perfeito, você não vai estar tá mais satisfeita porque você já atingiu um novo nível e aí seu sarrafo de perfeição aumentou ainda mais. Então, vai do jeito e confia no processo, na evolução, no progresso, porque Ali você se liberta, né? Cara, vou te falar que 97% dos vídeos que eu já gravei, eu nunca olhei de novo. É. Porque não, não, tipo, eu sei que eu dei o meu melhor. Tipo eu, eu sei, eu não preciso ver esse vídeo depois pra... Sabe, eu dei o meu melhor ali, cara. Eu tava, eu tava falando do, com o meu coração e é isso, entendeu? É. Então eu não preciso ficar vendo, ah, será que vão gostar? E, e assim, sim, tem o um lado bom de ver isso, que é tu aprender com os teus próprios erros e tudo mais. Mas assim, no começo, não aconselho, não. Não conselho não, porque o teu autocrítico vai ser muito forte, tu vai querer é. essa história de perfeccionismo Se tu acha que tu é um perfeccionista, tu tá viajando, na minha visão Porque assim, não existe perfeccionismo, tu tá só preso numa característica do teu ego Que assim, tu tem que ir meio que dando uns, uns chega pra lá, tá ligado? Tipo, não, tudo com é amor, perfeito, de boa. amor, é tudo é perfeito Vai renunciando essa história de ser perfeito, das paradas precisar ser perfeito Tá? E o terceiro passo é sobre você confiar na sua mente e não desconfiar. Porque uhum. imagina assim, se eu tô para entrar ou numa reunião, ou fazer um vídeo, ou uma palestra e eu fico, claro que eu vou estudar, claro que eu vou entender, eu vou estar tá, entendendo do processo, uhum. mas se eu ficar super pré-ocupado uhum. com como as pessoas vão reagir, com como eu vou falar, com o que vai acontecer, se eu vou conseguir entregar, eu tô confiando na criatividade da mente ou eu tô desconfiando? Entendeu? É a questão do controle, né? De você querer controlar o incontrolável e Exatamente. você entra numa mais uma prisão que te paralisa, né? Porque você nunca vai conseguir controlar tudo. Principalmente o que o outro pensa sobre a sua mensagem ou sobre o seu vídeo. Você só pode dar o seu melhor ali, se dedicar da melhor forma possível pra criar aquela mensagem, botar pra fora, mas você nunca vai controlar se o cara vai curtir ou não. Então... É, é, mais uma prisão. controle, né, cara? Total, denúncia se entregar, resposta, se entrega, né? isso vai te trazer muito mais paz. Top. É, exatamente, então confia, cara. E eu, eu digo assim, ó, tenha a primeira frase, é que nem ia falar com uma pessoa estranha. Não adianta tu querer ter tudo o que tu vai falar, hum. não vai funcionar, tu vai travar, tu vai estar todo, todo quadrado, entendeu? não vai fluir, você não vai conectar. A mesma coisa funciona em vídeos, em palestras, saiba o... o tem essa base, esse embasamento, lógico, leia, estude, mas na hora de fazer a apresentação, meio que saiba as primeiras palavras. Num vídeo começa assim, tipo, essas são as primeiras palavras, ou esses são os seus três tópicos, e é isso, eu vou fluir nisso, e tu confia, e cada vez vai é. ficando melhor. cada vez vai se divertindo mais. Gostoso, demais, é exatamente. Né, cara? Que, do contrário, se torna um Obrigação. maçante. Muita gente hoje que grava conteúdo, se sente obrigado a gravar conteúdo é. e não, não tem tesão em gravar conteúdo. Sabe? E é uma merda porque tá mal energeticamente ali pra baixo tá tal. Aí liga a câmera, olá! E nego sente. Nego sente, uma hora sente, então tem que, tem que botar prazer no processo, tem que ser uma delícia, tem que ir reduzindo essas travas, esses medos todos. Três etapas aí simples pra você integrar, né refletir. E, pô, o Filipão falou aí pra você ensinar outra pessoa. Então, pega esse conteúdo agora, faz um resuminho pro cachorro, pro espelho, se você ainda tá com vergonha de falar pra alguém, mas passa pra frente, faz um vídeo sobre isso daí que o Felipe isso. falou. Vamos fazer um resumo, então. É. A, a, primeira, a primeira parte é tu fazer por você e não pelos outros. Por mais paradoxal que isso possa parecer. Número um, primeira parte. Segunda parte é que tudo já é perfeito. Então. Menos expectativa sobre o resultado e mais a experiência, vive a experiência, se diverte ali Como você pode tornar aquilo mais fluido, mais divertido Tudo é perfeito e pode ser nada ainda mais perfeito conforme você vai evoluindo no seu agora né? é. E a terceira parte, você ao invés de desconfiar da sua mente criativa, você aprende a confiar mais nela Aprende a fluir com ela, aprende a entrar na dança dela ao invés de querer controlar tudo né Perfeito, é essa aí coisa linda meu rei, obrigado valeu. pela sabedoria como Tamo sempre, junto, rapaziada. E galera, se vocês não conhecem o trabalho do Felipe, siga aí no YouTube, lá. Instagram vou botar aí no, na descrição, mas fala aí pra galera tá Felipe nada. Marques SB M-A-R-X Felipe Deus Marques é SB tá bom? Tamo junto, valeu galera dá o seu like aí, compartilha esse vídeo com a galera se fez sentido pra você, grupo do WhatsApp e seguimos a jornada, beijo!